marcos para eu chegar lá por exemplo eu estou com um carro x quero o carro y a diferença é que eu preciso de 20 mil reais então tracei um objetivo e vou fracionar esse objetivo em partes para poder acompanhar esse processo e ver se eu estou conseguindo realizar ou não a mente reativa ela faz isso de maneira automática ela sempre faz isso é bom para muitas coisas o problema é o quê? que